Fazer indicação para assistir uma animação stop motion chamada Shao Carneiro poderia parecer meio ridículo, já que o público do canal do Nerd Rabugento é em sua maioria adulto. Mas não é ridículo, Shao Carneiro é um dos melhores filmes de 2015. Enquanto Hollywood tenta enfiar a goela abaixo do espectador, piadas ridículas, grosseiras, completamente idiotas e sem a menor graça, o estúdio inglês, Aardman, oferece inteligência, simplicidade e humor. Shaw Carneiro não é exatamente um filme infantil, é um filme universal com a capacidade de atingir a todos os públicos sem exceção. A história tem uma fórmula absolutamente básica, mas desde quando tem uma fórmula básica é ruim quando se sabe trabalhar com ela. O fazendeiro, dono da fazenda Mossy Bottom, o lar do Sean Carneiro, vai pra cidade perde a memória e nossos heróis, precisam resgatá-lo. Não, não é um filme bobo, não é um filme infantil metido a inteligente. Não tem aqueles momentos tipo a Pixar que se esquece que tá fazendo animação pra criança. É tão universal que eu indico pra qualquer pessoa com idade entre 2 e 200 anos de idade. Qualquer pessoa. Vá ao cinema com a namorada assistir Sean Carneiro e eu te prometo que você vai ser satisfeito com um sorriso enorme no rosto e assobiando a música tema. E se isso não acontecer, eu te pago o valor do ingresso. O filme é uma extensão da série animada que passa em algum canal educativo perto de você. Conheça essa série também. São episódios de 7 minutos fodásticos que valem tanto a pena quanto o filme. Como eu disse antes, um dos melhores filmes do ano e de longe. Tem algum filme que vocês querem que eu comente aqui no canal? Deixe a sua resposta nos comentários e visite a SFW Not Safe for Work, camisetas NEDs feitas por NEDs para NEDs. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do NED Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do NED Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do NED Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, conta a fanpage do NED Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal! O Estúdio Hardman tem vários outros filmes de animação em stop motion muito bons, como Piratas Pirados, que é divertido pra caramba, ou Fuga das Galinhas, que é sensacional. E é claro, os Wallace and Gromit, que são o carro-chefe deles. Mas Shawn Carneiro já é o meu preferido. E uma coisa que eles são muito bons é na trilha sonora. Todas as trilhas sonoras são ótimas. Eu tô aqui assobiando a música de Shawn Carneiro o dia inteiro. So spread my other light away. You smile before she yeah.